Eu cheguei aqui agora pela primeira vez com vocês, eu quero muito te agradecer pelo convite, por estar aqui com essa pessoa maravilhosa, eu tive a honra de conhecer o Matheus, né, essa semana, nossa, que coisa linda, gente, a energia que contagia a gente, não é? A gente tem aquela sensação de já se conhecer, é uma intimidade assim, é um carinho tão profundo. Bem assim, é é. é um Eu sei bem É bem né? Obrigada. É um processo Fala, muito natural. A gente encontra as pessoas e a gente consegue perceber nitidamente esse reencontro. Na verdade, esse processo de intimidade que acontece tão rápido e tão natural. Então, encontros que estão dentro do fluxo, a gente percebe a energia do fluxo. E é uma alegria dividir a tela com você, que eu acompanho há muito tempo e tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. E uma alegria eu estar aqui um... mais uma vez com a Beth, que é minha parceira espiritual aqui de trabalho nas lives, né? que me ancora muito nesses movimentos. E é sempre uma ponte de graça na minha vida, então estou muito feliz de estar com vocês. Ele está me deixando emocionada! Eu vou ter que ter... Essa luz está muito clara, gente, eu vou ter que diminuir Ó, tô ela. Estou se vendo aqui. Minha. <risos> a sua luz vai brilhar. Então, entendeu? É, vem a luz brilhar. Muito lindo esse processo, quando a gente começa a se encontrar, né? Nessa, nessa nova realidade. A gente encontra as pessoas, as pessoas já são amigas. A gente não precisa explicar muito, a gente não precisa de muito tipo de nem, nem de muitas indicativas. A gente se reconhece e a família vai se formando e crescendo cada vez mais. E o lindo de tudo isso é que quando a gente começa a conversar, a gente fala a mesma linguagem, né? que é a linguagem dos do né? Porque temos todos o mesmo propósito. E isso é muito, muito, muito, muito, muito, muito gostoso. Então, assim, vocês dois sintam-se abraçados todos os níveis multidimensionais possíveis nos sentimos, né, Matheus? A gente se sente, assim, abraçado. É, até falando aqui, porque quando você falou desses reencontros, né, tem tudo a ver com o tema aqui da nossa live, que é da vibração, da frequência, né? Vibração frequencial, que a gente acaba se ligando uns aos outros, porque por causa da nossa frequência, vamos entrar exatamente nisso, né, Matheus? Exato. Oh! É uma movimento que acontece em todas as horas da nossa vida, né? Em determinada frequência que a gente inicia essa vibração e a gente é um campo eletromagnético, então nós criamos no nosso entorno um enredo que está relacionado à frequência que a gente está vibrando e os personagens que são as pessoas que trocam conosco essa experiência estão alinhados também com essa frequência vibracional e muitas vezes as pessoas que a gente está conhecendo e está se conectando É um feedback para a gente também Para a gente entender aonde está vibrando, o que é que está criando E as situações em geral que acontecem na nossa vida Eu vejo como um espelho, né? como um, um feedback que nos mostra O que é que a gente está movimentando energéticamente Principalmente aqui na 3D, né? quando a gente vê um filme 3D A gente vê que é aquele reflexo Aquela expansão do que está no projetor. E aqui nessa experiência é basicamente isso. A gente vai projetando o tempo todo o nosso campo, ele funciona 24 horas, numa figura em oito que vai lançando informações para o universo e vai criando os cenários da nossa vida. E as pessoas são né esses movimentos também que vão se conectando com isso que a gente está projetando no nosso projetorzinho interno. E eu tô muito feliz de estar criando a experiência de estar com vocês. Nesse Olha, o, o que eu ia dizer, gente, dizem, né, que nós atraímos aquilo que somos. Então, meu Deus, eu só atraio gente boa na minha vida. Então, eu sou super feliz, né, gente? Se eu tô atraindo certeza. pessoas... Oi? Com certeza. Não é? eu estou atraindo... É, olha, já entra aí num, num passo que a gente vai falar mais adiante, claro, você atrai aquilo que você é, né? É, vamos começar a aprofundar um pouquinho mais, vamos, porque eu tô aqui, ó, fumigando aqui atrás, né? <risos> <risos> fumando, né Porque, gente, vamos lá. Se tudo no, no universo é frequência... Nós somos frequências, então nós também vamos atrair conforme a nossa frequência e você tem a total, o livre-arbítrio de escolher em qual frequência você vai estar vibrando, né? Por exemplo, seja um tema que não esteja te agradando, seja alguma alguma coisa que não está, que você está ouvindo, ou está perto de quem não está te fazendo bem, você tem a oportunidade de trocar essa frequência como se fosse uma frequência de rádio, né? Então você pode fazer essa mudança, mas para isso você também precisa saber como fazer essa mudança, né? porque senão a gente atrai tudo e depois a gente fica se colocando como vítima. Meu Deus, por que que eu só atraio pessoas ruim na minha vida? e vem aquele vitimismo todo, né? Ai, eu não aguento mais. É, fulano me traiu, ciclano. Aí é, eu não gosto da energia de fulano. Mas você já parou para pensar o porquê que você... O que tem naquela energia que você não gosta? Será que aquela energia que tá tanto te incomodando não seria aquela que está aqui precisando ser transmutada? Eu, quando eu falo assim, eu me refiro a todos que estão aqui na live comigo, tá, gente? Com a gente, né? Então, é, seria aquela emoção que você precisa transmutar dentro de você. Por que a gente quer sempre colocar a culpa no que está à nossa frente, ou no que está ao nosso lado, ou da pessoa que nos acompanha? Não é melhor a gente primeiro olhar para dentro de nós, porque o novo ser humano agora, ele precisa começar a dar, dar os passos diferentes do que no passado. Ao invés de continuar vivendo como vítimas, né, achando que o coitadinho da fita, não. Está na hora agora de você começar a revisar, primeiro, a sua alimentação. Eu não estou falando para você deixar de comer isso, aquilo, aquilo e começar a fazer dietas. Não. É você ouvir o seu corpo O seu corpo, ele sabe o que ele precisa Então comece a ouvir Se ele precisa de luz Pode ser que você comece a ter desejos por comer Alimentos saudáveis como verdura, frutas né? Tomar bastante água Porque é uma enorme fonte de energia E o seu corpo, ele precisa de energia Ele precisa de luz então, ele vai encontrar a luz nos alimentos naturais. Né? E essa luz, gente, ela é irradiada por todo o seu corpo. O seu corpo, ele se expande através dessa luz. Então, esteja atento à sua alimentação. Eu vou E tem outras coisas mais, mas eu sinto agora que eu preciso deixar o Matheus falar um pouco. Né, Matheus? Porque, senão, Vamos eu vou lá. colocando aqui as minhas coisas. <risos> e a gente começa a aprofundar, então, a gente olha para esse movimento do físico, porque o corpo ele é, um grande, é uma grande máquina biológica, poderosíssima, que está para nós não como uma limitação somente, mas também como uma grande fonte de poder, de expansão. O corpo ele não é para a gente pensar que está trancado dentro de algo, está limitado, mas sim para olhar para ele como um grande veículo de luz e de expansão. Porque quando a gente faz essa conexão com o corpo, começa a nutrir ele, começa a se relacionar com ele dessa forma, ele começa a ser o primeiro passo da nossa expansão. Porque muitas vezes a gente sobe lá em cima, lá no corpo búdico, mas a gente está aqui descuidando do primeiro corpo mais básico da nossa existência, que é o físico. Então, a gente olha de forma diferente para esse físico e começa a sutilizar ele nessa experiência. E assim a gente se torna mais integral, mais completo e mais sólida essa nossa expansão. Porque o físico ele sustenta muito dessa luz que a gente está acessando. E eu estou falando isso por experiência própria porque eu comecei a acessar um nível de experiência espiritual e energética muito elevado no início do processo, mas estava descuidando muito do meu físico e ele começou a sofrer muito. Eu comecei a sentir dores, eu comecei a sentir muito cansaço, eu comecei a sentir fraqueza no meu físico, porque eu fazia acessos muito elevados, mas não estava cuidando dele da alimentação, não estava fazendo exercícios, não estava movimentando meu físico. E os Arturianos chegaram para mim e disseram: "Olhe, meu, amor, você ainda tem um corpo físico. Cuide dele que vai potencializar ainda mais a tua experiência. Você vai sustentar mais luz, você vai acessar mais campos mais elevados ainda porque teu físico vai conseguir sustentar. E você vai ter uma experiência mais agradável, né, de ter frequência cuidando também dessa parte física e aí eu comecei na alimentação, fui para academia, hoje eu faço praticamente todos os dias e comecei, o ganho de massa muscular na minha concepção era densidade, mas <risos> não é, não é. Porque acaba que a gente está transformando a nível celular, esse corpo, por mais que ele crie essa musculatura, ele vai desenvolver um nível celular mais é, sutil, de qualquer forma, né? E eu não vou ser aquele grandão e tudo mais, né? Já tô então é só para ter mais saúde e ativação do meu movimento físico, né? E aí, a partir daí, a gente começa a entrar nos outros movimentos. Como a gente faz o processo da limpeza diária do nosso corpo físico e de cuidado do físico. A gente tem mais alguns corpos e o novo humano ele começa a olhar para esses outros corpos também. Ele começa a entender o sistema quaternário principal dele, que é os corpos ali de 4D, né? que é o corpo mental, que é fundamental. A gente está num momento de planetário que... De muitos movimentos de doença no sentido psicológico, de confusão mental que está acontecendo com esse processo de despertar e de vir à tona a descoberta das nossas crenças, de qual é a influência daquilo que eu registrei lá no meu inconsciente, qual é a influência é, dos, das programações que, que estão lá no meu campo mental, que é o meu processador, vamos dizer assim, de uma forma que utiliza uma metáfora da tecnologia. E aí, dentro disso, eu começo a sutilizar também o meu campo mental, usar mais o meu mental superior, usar mais acessos dessa paz, dessa tranquilidade, desses estados de leveza mental, né? a alegria, a felicidade, e aí eu entro no contexto também do corpo emocional, gente, eu observava muito, assim, no início do meu processo, quanta carga emocional tinha dentro de mim. Porque a gente armazenou essas experiências tridimensionais de emocional um pouco mais denso por muito, por muito tempo, né? A maioria de nós viveu algumas vidas aqui, eu sei que eu vivi algumas, e esse campo emocional, ele foi bastante também é, densificado nesse processo e a gente não aprendeu a limpar, a gente não aprendeu a cuidar, a gente não aprendeu a entender os nossos campos sutis. Né? Então é um processo que traz uma consciência muito grande para o ser, para cuidar da sua frequência vibracional, entender todos esses mecanismos, porque a sua frequência ela vai ser influenciada tanto pelo físico, quanto pelo mental quanto pelo emocional e aí a gente chega no campo espiritual lá atrás porque como eu costumo dizer o fruto é resultado das raízes da árvore então se tem algo que está saindo não tão lindo e saudável lá no fruto as raízes da árvore lá embaixo é que tem alguma coisa ali para ser Olhado né? E as raízes são esses corpos invisíveis, né, vamos dizer assim, dentro de nós. É verdade. Quer comentar, Beth, antes que eu entro? <risos> assim, sabe, o nosso corpo físico, tem muitos pesquisadores que já estão fazendo pra gente muita... Experiências comprovadas de como nós atuamos e a influência de tudo que fazemos no nosso corpo físico. Assim como a Gleide falou da questão da alimentação, o Matheus falou aí da questão dos nossos corpos, né? Somos nosso corpo físico que está em plena transformação celular, molecular e atômica, né? Senão nós somos energias condensada que está se subutilizando. É, eu trago a reflexão sobre o nosso pensamento e as emoções e a reatividade que temos como isso influencia diretamente no nosso corpo e na nossa frequência vibracional. Que a nossa frequência vibracional, embora nós estejamos acessando o nosso eu superior e o nosso ser essencial, como estamos no corpo físico, nós começamos uma frequência vibracional no corpo físico, né? e o corpo físico reflete as, os outros corpos, a frequência dos outros corpos. Mas falando mais detidamente no corpo físico, nós temos uma estrutura molecular que se movimenta a partir do espaço vazio que nós temos. O que é o espaço vazio? É o espaço que nós liberamos para a luz entrar. À medida que as nossas células né, se liberam e há mais esse espaço entre as células, para as nossas moléculas vibrarem, mais aumenta a nossa frequência. E como é que a gente consegue isso? liberando de todo o peso e densidade que a gente acumulou e que a gente ainda está arrastando. né? São os nossos apegos. E como a gente esclarece muitas vezes, aquilo que a gente trouxe como apego, em algum momento foi importante na nossa vida. E a gente utilizou como defesa, para a gente não se machucar mais adiante. Então, quando a gente teve um trauma e a gente se apegou a esse trauma, ao que aquele trauma nos traz de, de referência, porque a nossa mente trabalha por referência, né? a gente tem aquela referência daquele trauma. Então, toda vez que alguma coisa nos finaliza, que nós podemos repetir aquilo, a gente se trata Para não se sentir, não sofrer de novo. E tudo isso está nada no nosso corpo. Mas quando a gente começa a liberar, e a gente não começa a liberar mente, a gente começa a liberar do ser. Aí a gente começa a soltar e a gente começa no nosso corpo a ter mais espaço. Com mais espaço, a luz entra. A luz é informação. A luz aciona a nossa memória estelar. Ela ativa o nosso funcionamento do ser. E, então, a nossa sequência aumenta, as nossas moléculas elas vibram muito mais rapidamente e a nossa frequência aumenta. Entretanto, essa sequência, para ela ser mantida, nós precisamos estar com os nossos pensamentos em Nós precisamos estar com as nossas emoções, é, não posso dizer sob controle, tá? porque a gente também precisa faltar o controle, né? mas elas precisam ser reconhecidas a cada momento para que a gente possa se pegar delas. E a gente precisa também sair da reatividade, porque a reatividade, a reação ativa em nós uma série de substâncias químicas que nos levam para o baixo padrão vibratório, porque nos leva para o medo, para a raiva, para as distorções, que é a terceira dimensão, nos condicionou. Então, com relação à frequência vibracional, nós temos muitos aspectos e todos eles são importantes. É verdade. Ela, quando ela tocou aqui agora nas emoções, me veio uma coisa em mente, gente. Porque como que a gente vai trabalhar com as nossas emoções? Primeiro, você precisa começar a trabalhar com a respiração. Foi o que me foi canalizado, né, há alguns anos atrás, porque a gente como terapeuta, psicoterapeuta, né, é, a gente recebe as pessoas, ok, elas se deitam bonitinho na maca e ali a gente tinha aquele sentimento que só nós que precisávamos fazer alguma coisa, né, não, eu fui intuída a falar com elas, não, vocês vão trabalhar comigo, como? Respirando conscientemente. Porque quando você trabalha com a respiração daquela 3x3, três três, que é inspira contando 3, segura 3 e solta 3, o que, que acontece? O seu corpo absorve né, todo aquele oxigênio que leva o que? É, leva luz para todas as suas células, uhum. e assim, essa luz, o que, é que ela faz? Ela vai acalmar os seus hormônios, trazendo, é, como que eu posso dizer? Calmaria para suas emoções, assim você consegue ter uma mente mais clara, uma mente mais aberta, as emoções mais, mais é, um, equilibradas, mas é como a Beth também disse, nós precisamos deixar com que as nossas emoções venham para fora. Gente, isso foi me. me foi. Como que eu posso. canalizado né? Porque há momentos em que nós somos colocados em provas, né? Há situações. E aí você pode se perguntar, mas por que eu trabalho tanto, eu me dedico tanto e eu ainda senti essa emoção assim, né? Que eu cheguei a sentir nervo, raiva. É normal, gente, que venha para fora. É, você tem que botar ele para fora porque quando você vai ao médico só vai tratar de uma doença se for encontrada se ela for detectada né? se não é detectada você não tem nada para tratar. então enquanto você ficar tampando aqui dentro só com a peneira vai ficar lá escondidinho mas no fundo no fundo tá ali ó. é melhor botar para fora porque quando você coloca para fora o que, que acontece a transmutação aquilo se transforma então a segunda dica que a gente traz para você a primeira foi a alimentação depois a respiração respire conscientemente pelo menos uma vez a cada hora porque nós respiramos tão automaticamente né e a gente esquece dessa dádiva que nós recebemos que é para respirar para ativar os nossos hormônios Tantos hormônios, a endorfina, a oxitocina e adrenalina, noradrenalina, que são os hormônios da felicidade. E aí acaba entrando aonde? Sorria mais, cante mais, né? Seja feliz. Uhum. Mas, claro, nós temos aqueles momentos que a gente não consegue estar sempre sorrindo, sempre feliz, senão seria o que? O esquizofrênico, né? Mas quanto mais você manter a sua felicidade, o seu sentimento positivo, os seus pensamentos positivos e as emoções positivas, em maior frequência você vai vibrar. E você vibrando na maior frequência, não tem aquele ditado, nós atraímos aquilo que nós sentimos, então, atrai anjos para o seu lado. Olha os anjos, né? <risos> Nós damos o nome de anjos, que assim como os terráqueos aqui chamam, anjos, né? atrai anjos. Então, por que não? Eu prefiro atrair anjos para o meu redor. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar manter a minha frequência em alta, curando agora nesse momento, momento, alguns portais são abertos. Portais de cura para ancestralidade, para sua família estelar, né? a sua ancestralidade também e suas vidas nos seus reinos, an, é, seus reinos antigos, é o que vem. Então vamos aterrar como disse o Mateu, Mateus, vamos sim. Buscar as nossas raízes mais profundas. Vamos tentar curá-las. Porque por mais que nós não a vemos, nós podemos sentir e ela é exatamente onde você está podendo sentir, é que você vai dar uma atenção e vai curar. Ei, aqui tem uma cólera. O que, que eu faço para curar essa cólera? É. Analise essa cólera. Por que você tem? Por que não. É assim É assim Simples, Simples. Que E aí a gente entra num movimento Que eles vêm me trazendo Muito forte também Que é o processo de nós termos Uma prática diária De espiritualidade Uma prática diária que trabalha nossa frequência vibracional, porque assim como quando a gente vai desenvolver um hábito, quando a gente vai construir algo no nosso dia, a gente precisa ter uma constância para que aquilo solidifique em nós. E a espiritualidade, a mentalidade, o emocional, eles necessitam da gente um movimento diário também. Esses corpos precisam ser movimentados diariamente e a gente entra no contexto um movimento que está conectado à respiração, que é a meditação. A meditação ele é, um, ela é um processo muito importante nesse movimento de manter a sua frequência vibracional, porque ela vai trazer um alinhamento, uma clareza mental para que você possa ter maior observação no teu dia, possa ter maior estado de presença, para você não entrar na reatividade, como disse a Bete, então você vai ter um alinhamento maior para poder observar o que você está sentindo e não reagir, para poder observar o que está acontecendo e não baixar a sua frequência. Então, o processo de meditação ele é fundamental. Ele também também eu vejo como uma coisa que tem sido muito transformadora para mim, que é a invocação dos seres divinos. Você tem uma hierarquia divina muito grande, à sua disposição, e é importante que você tenha esse contato diário, chame esses mestres, chame os seres das estrelas, converse com eles, a Beth sempre conta pra gente do quanto ela conversa com, com o Sananda, o quanto ela conversa com o pessoal, né? E eu também sou assim, eu fico vários e vários momentos do meu dia falando com eles, falando, conversando, chamando, e eu tenho uma ancoragem que eu chamo de ancoragem diária, que eu faço de manhã, na primeira hora, e quando eu vou dormir, que eu chamo todos os seres que eu conheço, assim, para me acompanhar no meu dia é, e para me acompanhar no meu sono, porque eu sei que eu vou desdobrar e eu vou estar na companhia de todos esses seres maravilhosos. Então, a gente precisa usar essa esse exército da luz para nos acompanhar. Eles estão aí esperando a gente chamar para poder estar com a gente, abrindo os nossos caminhos, nos protegendo, fazendo as conexões necessárias para o nosso bem, trazendo as pessoas que a gente precisa para o nosso momento, trazendo inspiração, trazendo canalizações, trazendo ideias, trazendo criatividade, trazendo bem-estar para a gente. Então, eu acho que é um passo também maravilhoso, e muito importante para manter a sua frequência vibracional elevada, como a Gleite comentou, é de você chamar esses anjos para perto de você, fazer essa conexão. E aí, quando eles estão por perto, naturalmente a tua frequência se eleva, naturalmente a tua frequência se eleva, porque a energia deles estando próxima, ela vai pegar o teu campo e vai automaticamente elevar, e aí vai também estar trazendo, Fazendo para o teu dia a menor possibilidade de você se conectar com questões que baixem a sua vibração. Porque antes de você chegar na situação, eles já vão estar à frente, já abrindo caminho, movimentando, mudando a linha do tempo, alterando aquela situação, porque eles fazem isso mesmo. Eles fazem isso mesmo. Quando então a gente chama eles para perto, eles mudam a nossa linha do tempo para a gente não se conectar e não baixar a nossa vibração Então, eu para mim tem sido muito transformador esse processo De fazer uma ancoragem com os seres divinos de manhã Antes de sair pro dia E à noite antes de me deitar Eu tenho tido noites assim que eu acordo com muitos insights Eu acordo me sentindo muito bem Eu acordo sentindo que trabalharam muito no meu campo também Às vezes, né? Às vezes eu percebo então, esse é um processo que essa aproximação com os seres de luz, pra mim, tá sendo fantástico. E não é só com os Arturianos, por mais que eu seja a estelar arturiano e eu tenho uma conexão muito próxima com eles. Eu chamo todo mundo que eu conheço. Todos os nomes que eu sei, eu te amo. Pra garantir. Mais seres de luz perto de mim, melhor. Tá? Pra garantir, né, Matheus? É, eu chamo todo pra mundo. Garantir. Todo mundo. Eu, eu nunca, nunca se, se sabe, sabe, né? <risos> Gente, me Só veio aqui uma coisa que eu... Tantas Pode... ferramentas Tantas ferramentas Que são tão simples né? Como a Gleide falou aí A questão da respiração Se nós respirarmos consciente E aliarmos a isso A respiração da luz Nós imaginarmos Que estamos respirando luz que nós estamos expirando luz. E quando nós entrarmos num espaço de reatividade, ou de algo que nos acionou de forma que nós não gostaríamos, nós podemos aproveitar a nossa respiração para liberar tudo isso. Por exemplo, você ficou chateada e quer mudar para aquele lugar ou para outros tantos né, que existem por aí? Você respira. Vira a luz, acalma o seu sistema e na hora que você expirar, você põe para fora tudo isso que você está sentindo, que vai ser transmutado. Transmutado em amor. Porque, gente, o amor é a liga do universo. E nós estamos aprendendo uma única coisa, que, que vibrar no amor. Que manter a nossa frequência elevada... É vibrar no amor. E nós precisamos nos preencher de amor a ponto de nós transbordarmos amor. Esse é o processo mais lindo que a gente pode fazer por nós e por todos. Primeiro a gente sente de amor. Depois a gente transborda amor. E quando a gente transborda amor todos recebem amor indiferente é o amor incondicional que está aí tem às vezes algumas pessoas que se perguntam assim é, mas como eu sei se a minha frequência está baixa como eu sei como a minha frequência está vibrando vamos lá Analisa sobre o tema que você anda ocupando o seu dia. Qual é o tema? O que você anda vendo na sua televisão ou no seu telefone? O que vem te chamando mais atenção? Analisa isso e veja o que tu sente aqui, ó, no seu chakra cardíaco. Aperta, pesa. Sente um peso nas costas? Uma dor nas costas? Hum? Sente uma angústia? Então, está na hora de mudar o tema. Você só, só continua nessa frequência se você quiser. Por quê? Como o Mateus disse, chame, invoque os seres da luz crística, mas eles respeitam também o seu livre-arbítrio. Se você... Não aceitar, entender que está na hora de mudar. Eles não vão chegar perto. Mas agora, no momento que você entenda, está na hora de mudar. Não pode ser só isso. Aí, o trabalho vai começando a ser feito. E você começa a sentir-se uma pessoa mais leve. Uma pessoa mais tranquila. Sabe quando você olha para a natureza? E ama tudo que você vê, como a Beth falou do amor, né? A gente entra na era do amor. Então tudo é belo. Você começa a ver cor em tudo, você começa a ver vida em tudo. Aí é o momento que você começa a viver com o seu pé lá na quinta dimensão. Já parou para imaginar como deve ser maravilhoso essa sensação também para você, né, que está em casa, às vezes Ainda tem dúvida do que, que é isso? A é sentir o amor? muita frequência. Busque outra sintonia. E aí você vai ver. A transformação que vai acontecer na sua vida. Não somente na sua. Porque se o ser humano é frequência. Então essa frequência ela vai agir também. Em toda a sua família. Os que te circundam ali dentro do seu lar no seu trabalho até mesmo nas suas coisas nos seus objetos dentro da sua casa né? a casa que possui energia positiva ela permanece mais tempo curada observa uma casa onde não tem a presença de um ser humano se o um ser humano é luz a casa que não tem a presença de um ser humano, o que, que acontece com ela? Ela vai se deteriorizando muito mais rápido. Ela ganha mofo, vai caindo tudo aos pedaços, se destruindo. Por quê? Falta a luz do ser humano. A presença de um ser humano lá dentro. Então se você eleva a sua frequência, até a sua casa fica mais bonita. As pessoas não querem sair da sua casa, querem estar sempre na sua presença, porque sentem a sua presença agradável. E é por isso que nós estamos aqui, para colaborar, para inspirar, para trazer inspiração, para você poder viver um dia de cada vez, sorrindo. Experimenta acordar amanhã de manhã e dizer bom dia, vida. O que eu preciso? Saber hoje qual é o próximo passo, e com certeza a resposta virá. Que passo! A resposta sempre vem. Oi? Oi? A resposta sempre vem. Vem, vem. Eu só tenho que memorizar agora em tudo que eu falei. Eu não me lembro. <risos> Perdi, é assim que ele eu vi, eu entendi, percebi o movimento que estava acontecendo. Pois é. É, vem e depois... o que foi mesmo? <risos> Está de aqui você está no lugar certíssimo de estar. Vitória. A luz venceu, né? E assim a gente é vai abrindo nosso coração e. e através desse coração, desse cardíaco aberto, construindo um novo mundo externo. Os Arturianos costumam dizer que a sociedade deles é uma sociedade que nasceu dos seus corações. Eles dizem que hoje a estrutura que tem Arcturus foi uma manifestação do amor que estava nos corações deles e dali emanou para todo o planeta e assim transformou toda a sociedade em uma sociedade que vibra na cooperação, na harmonia, na alegria, na paz e no amor. E me veio a visualização dessa experiência acontecendo aqui em Gaia. Quando os corações abertos emanarem essa luz e começarem a transformar tudo ao seu redor. E é o que está acontecendo aqui. Corações estão se abrindo e como se fosse uma lanterna arco-íris, colorindo todo o planeta, através do chakra cardíaco. E quando você estava falando, eu me lembrei dessa fala dos arcturianos e consegui ver isso acontecendo aqui. Eu fiquei bastante emocionado com essa canalização. Pela visualização que ela me trouxe. Nossa, eu que agradeço. Obrigada, gente. Obrigada, É a primeira vez que você está aqui no nosso Instagram. Você já esteve comigo lá no YouTube, né? E eram só nós duas. Mas o que, que a gente faz aqui? né? Basicamente, eu, a Kiara, o Matheus, a Marília. A gente se coloca à disposição para ser o canal da Luz. E as canalizações vêm. Né? Então, se muito bem-vinda por estar neste grupo que se coloca à disposição da luz e se abre para poder falar que é necessário, nesse momento, que seja dito, que seja compreendido para que os corações possam se abrir e entender esse processo lindo que está acontecendo com aqueles seres estão escolhendo fazer esse processo. Né? Ninguém está nessa live por acaso, né? ninguém ouve essas mensagens por acaso. Então, se você é aquele que está escolhendo abrir o seu coração para a luz, e você é muito bem-vindo aqui, e nós que estamos aqui somos canais da luz, nós estamos nos colocando à disposição da luz. Então, eu vou convidar vocês a fazer um exercício, que é um exercício que eu gosto e eu costumo fazer. Na verdade, eu vou fazer dois exercícios, eu vou juntar eles, tá? Como o Matheus falou, dessa, dessa conexão que a gente faz pela manhã, a gente se conecta, primeiro de tudo, com o nosso coração e no nosso coração a gente leva a atenção para a nossa respiração e a gente identifica a energia que está no nosso cardíaco o nosso coração ele pulsa e cada pulsar dele é um pulsar energético é uma vibração que a gente está enviando e recebendo nesse momento nós podemos colocar a vibração que a gente quiser. E a vibração que a gente precisa mais acionar na, na, no nosso primeiro momento é conexão com o nosso eu superior, com o nosso ser essencial. Porque ele é pura luz e ele é amor. Quando a gente faz essa conexão com a gente mesmo, a gente está integrado a tudo. E aí, a partir desse espaço, que a gente encheu de amor e de luz, a gente se conecta com o planeta. Nós somos um canal, literalmente, existe um canal que passa por nós. Este canal, ele está nos ligando à Terra. É dela que nós recebemos a nutrição que precisamos para nossa sobrevivência aqui no planeta. Não adianta nós Olharmos para o alto, para as estrelas, esquecermos que nós estamos fisicamente num planeta físico também. A gente precisa dessa nutrição de Gaia. Gaia existe sem nós, nós não existimos aqui sem Gaia. Podemos existir em outros planos, mas não aqui. Então, quando a gente sente essa conexão com Gaia, a gente traz essa energia para o nosso coração. E depois a gente leva essa energia de amor até a fonte, a fonte criadora de tudo que é. Nesse momento a gente completou o nosso canal. E a gente traz da fonte criadora de tudo que é o amor incondicional para o nosso coração. Esse exercício você faz em um segundo. Ao visualizar isso, você faz em Qualquer lugar, em qualquer momento, a qualquer hora da sua vida. Eu faço até dentro de um táxi. Eu peguei um Uber, estou lá, digamos, de bobeira, e eu vou me conectando. E a gente começa a sentir a conexão da fonte, conosco e com Gaia. E um outro exercício que eu faço é o luz. Toda vez que eu vou falar, que eu vou para uma live, para um encontro, eu, eu expiro luz e eu inspiro luz. Eu vou com o meu coração e eu intenciono que tudo o que eu falo seja da luz. Que apenas a luz saia pela minha boca. Esse exercício, ele é muito, muito importante aqui. Por exemplo, você teve uma reação como a Gleide falou entrou num espaço de raiva, de cólera faz esse exercício e pede que a luz saia da sua boca que todas as palavras que você diga serão de luz. você vai derramar amor sobre aquela situação ou aquela pessoa que acionou isso em você e tudo se modifica nós começarmos a nos relacionarmos com as pessoas, a partir da luz do nosso coração, a nossa vida muda. Todas as situações mudam. Vai fazer uma apresentação no trabalho? Inspira a luz e fala a luz. Sente a luz entrando e saindo pela sua boca, a partir do seu coração. E não tem como você não fazer o seu melhor. Você elevar a vibração de todos os lugares aonde você está. tem vontade de um palavrão no trânsito? Respira a luz. Quando você olhar de novo para aquele motorista, você vai enxergar nele um teste de luz que apenas ainda não se descobriu. Mas que é pura luz. Assim, isso aqui são coisas da minha experiência pessoal. Que eu trago para vocês que eu acho que pode ser de muita contribuição. Para a gente acessar o nosso verdadeiro eu, o nosso verdadeiro ser e elevar a nossa frequência. Se a gente se conecta com luz, não tem como a nossa frequência baixar. Não hum. é a gente pode realmente oscilar, nós estamos na terceira dimensão, a gente vai oscilar, mas a gente volta para ela. Porque a gente já conhece o caminho. Voltar no caminho que a gente já conhece é muito mais fácil do que voltar no caminho que a gente ainda não conhece. Gente, em todos os conflitos, vai para o teu coração, inspira a luz e fala a partir do seu coração. O coração é sempre amoroso e fala palavras doces. E aí a gente não agride ninguém. Porque quem está feliz não agride. Quem se reconhece luz não precisa magoar ninguém. Não precisa agredir ninguém. <risos> a chorão... <risos> Essas são as energias, gente, do amor e da luz né? Quando chegam Eu, eu costumo dizer assim é, Nós que estamos todos recebendo A Bete está falando, o Matheus está falando Qual é o filtro que é passado primeiro? Somos nós, nós estamos sendo curados Né? Então, e a partir daí vai levando para todos aqueles que estão agora nesse momento Em conexão com todos nós Não existe nem tempo e nem distância Então essa conexão, ela é feita de uma forma quântica Assim como você está podendo nos ver aqui pela tela do seu telefone, do seu celular a cura quântica, a frequência de luz e de amor também chega a vocês, gente. É simples. É simples assim. É tudo quântico. Isso. É tudo quântico. Para que, que a gente complica tanto, né, Matheus? Pois é. <risos> Só cura. E, e quando a gente entende que tudo é energia... A gente se empodera Da escolha, das energias que a gente quer A todo momento A gente pode escolher Uma outra energia, um outro pensamento Um outro sentimento Uma escolha Quando eu pego o meu controle remoto Eu tenho escolha Ah, eu vou assistir algo que vai me expandir, eu vou assistir algo que vai me fazer sentir bem. Quando eu vou colocar uma música, eu tenho uma escolha de qual a energia que vai entrar pelo meu ouvido, vai trazer para o meu ser aquele momento. A gente tem uma terapia que é baseada no som, que é o sound healing. Isso prova o poder que tem a música e o som no nosso campo eletromagnético, na nossa frequência vibracional. Então, quando eu escolho um som que me cura, que me expande, que né? me traz bem-estar, eu começo a transformar. Isso também é uma alimentação. A gente chama de alimentação visual e alimentação auditiva. Né? A nossa alimentação não é apenas digestivo. Aquilo que que a gente ouve, aquilo que a gente vê também, estamos nos alimentando? Aquilo que a gente lê, para quem gosta de absorver o conhecimento através da leitura, também é uma alimentação? Quem já leu um livro e conseguiu sentir completamente o campo energético daquele livro? São páginas que estão ali registradas, mas elas guardam códigos de luz. Né? Você pega um livro como Conectando-se com os Arcturianos. quando eu li, eu estava em Arturos, lendo o livro. Porque a energia que tem naquele livro é impressionante. A trilogia Telos, quando você lê, você chora. Chora, porque é Muita energia contida naquelas páginas. E é incrível como a energia ela fica registrada nas coisas. Impressionante, impressionante. Você está lendo aquilo que foi escrito há não sei quanto tempo e a energia está armazenada, né? Assim como está nas outras vibrações, nas outros movimentos que a gente pode estar lendo. E a rede social, meus amores, a gente que usa bastante, ela é uma ferramenta fantástica. porque Porque ela faz a leitura daquilo que você gosta e vai trazendo mais. E vai trazendo mais. E vai trazendo mais. Eu acho isso incrível quando você sabe usar. Porque quanto mais coisas boas você vai acessando, mais vai vir. Mais vai vir. Quando eu conheci a Kiara, que foi lá no seu canal, inclusive, e aí comecei a seguir a Kiara. De repente, passou um tempo, eu vi o conteúdo da Beth. Aí, depois de um tempo, eu vi a Marisa. E aí eu vi outro, e outro, e outro, e outro. Gente, nós estamos numa era que nos apresenta numa tela Diversas e diversas oportunidades de áreas de acessar Conteúdos maravilhosos É uma era extraordinária Porque a busca pela informação Ela é muito simples na era que a gente está agora Está na palma da nossa mão Claro que se você não utilizar bem tudo é dual nesse mundo aqui. Pode ser negativo. Mas isso tem a ver com você, não com a tecnologia. A tecnologia é incrível. Se você utilizar bem ela, você vai se transformar muito. Muito. Se você passa quatro horas do seu dia na internet, ok. Escolha muito bem essas quatro horas, essas três horas, essas duas horas que você passa na internet. Não precisa cortar a tecnologia. Tecnologia. É só acessar a energia que vai te fazer bem E aí você pode passar aquelas horas ali Sem ficar se culpando que você está na internet Aquelas horas todas Se você está para fazer algo que é maravilhoso para você Que ótimo Que ótimo Esse contexto da produtividade, né? Ora, se eu estou alimentando a minha alma, estou sendo incrivelmente produtivo. O que poderia ser mais produtivo do que alimentar o meu espírito? Você então... trouxe uma coisa Exato. muito importante com relação à internet. Existem muitas pessoas que falam que a internet é péssima, é isso, é aquilo, sabe? E jogar pedra. Eu acho que tudo na vida é o que você faz com aquilo. Então, o que você está fazendo com a internet? Ela pode ser terrível para o seu ser, né? se você a utilizar para isso, mas ela pode Sim. ser magnífica e te fazer coisas maravilhosas. O Matheus falou dessa questão de que quando a gente começa a buscar uma coisa, a internet traz outras coisas similares. Né? Isso, para mim, é maravilhoso, porque eu não tenho que ir buscar, ela traz para mim, pronto. É o um algoritmo <risos> eu que conheço, trabalha conheço, mim. Que Eu <risos> não conheço, né? <risos> é isso mesmo. É verdade, é verdade, sim. Eu também percebi isso, né, que vai me aparecendo cada vez mais outros canais multidimensionais. Isso para mim também é fantástico. Mas eu também preciso colocar muito limite né, em tudo, porque o excesso, é, ele também ele é desgastante energeticamente. Eu sinto essa necessidade, né? Quando chegam, porque eu trabalho com a internet, eu trabalho, né? Promovendo, produzindo, criando, somos criadores de conteúdo e que a gente espera que esses conteúdos possam realmente, nós temos a certeza disso, não? Nós não estaremos aqui, né? Fazendo a diferença na vida de muita gente. Então, o que é que acontece depois de um certo tempo ali trabalhando? Eu preciso parar fazer um pouco de meditação ou simplesmente me interiorizar. Sim. Porque, gente, a gente fica ali naquela tela, né? Você está conectado com não sei quantas pessoas, porque eu recebo mais de duas mil mensagens, três mil mensagens por semana. Eu não não consigo responder até peço desculpa se tiver alguém aqui que me mandou mensagem eu ainda não respondi mas é impossível responder a todo mundo né e então o que acontece a gente precisa saber o momento de se retirar para um recolhimento né tudo em excesso não é saudável né então tem que ter o seu limite a internet é boa é mas com limite para manter a sua vibração alta, não deixar cair a vibração, Eu não é? é, é, é, é, é a gente precisa ter discernimento. Então, tá no excesso, seja excesso do, do conteúdo maravilhoso ou não, né? A gente precisa ter discernimento. Que em determinado momento a gente precisa parar a outras demandas da nossa vida que a gente precisa olhar e cuidar, né? Então, a gente precisa ter realmente um critério e bom senso, né, De quando parar, né? e, às, vezes, às vezes tem determinadas coisas dentro da nossa casa que estão precisando da nossa atenção e são elas que nos levam para o próximo passo e que a gente está usando muitas vezes a internet como fuga, né? Ah, mas eu estou assistindo uma live maravilhosa. Ok, a live é maravilhosa, mas tem coisa que você precisa olhar que é o passo que você precisa dar. É, então, assim, é você ter... E uma coisa muito importante é que hoje tudo fica gravado. Gente. Então, a gente... Naquele horário tem uma outra demanda, ok, vai lá na sua outra demanda, resolve o que está chamando por você, clamando muitas vezes por você naquele momento, depois você assiste uma gravação, tem que acabar em fazer isso é ouvir o seu eu interior né gente ouvir ouvir quem é necessário nos tempos atuais a gente se reconectar com a nossa essência para saber realmente o que é que me faz falta agora o que eu preciso agora eu preciso me interiorizar ou eu preciso tomar um belo banho de floresta que eu amo? Amo, amo, amo. Amo. <risos> amo. Gente, um banho de floresta faz bem para qualquer um. Né? Eu estou me planejando de fazer o caminho de Santiago de Compostela. Por quê? Porque o que eu quero é vivenciar, experienciar, sentir o caminho. Entendeu? O caminho. Estar ali nos Pirineus. É, eu com eu tá é lindo então enquanto eu não posso eu faço minhas caminhadas por aqui de 25 quilômetros um pouquinho, né? um pouquinho mais vai acrescentando um pouquinho mais mas é importante essa interiorização tá para que você consiga ouvir né? a sua necessidade como está a sua frequência né então, eu acho que essas foram as nossas, um pouquinho da nossa visão sobre frequência vibracional para vocês. Né? Tem muita coisa que a gente pode falar, não tem, gente? Ficava aqui é de ser, eu não sei. Né? <risos> <risos> né? Né? Amor, é verdade. Eu tenho uma outra live agora às 19h30. Então, Vai, eu vou precisar, sim. Na assim. verdade, a gente está passando mais de uma hora de live, né? Sim. Então. Para mim, a é gente quer 23h23, gente. Olha que número lindo. Que lindo. <risos> gente, imensa gratidão a vocês por estarem aqui, por terem aceito o convite, por terem se disponibilizado, por serem quem vocês são e trazerem essa presença iluminada aqui para a gente. Minha gratidão, gratidão e a todos que participam.